Estudantes de cinco cursos da Faculdade do Vale do Itapecuru, Direito, Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem e Engenharia de Produção, se reuniram em frente à instituição de ensino, no centro de Caxias, para cobrar o retorno das aulas. Mas quando chegaram ao local, encontraram a faculdade fechada. Tem sido assim no último mês. A faculdade fechou as portas e esqueceu dos alunos. É o que dizem os estudantes do curso de Direito, que há pelo menos 30 dias estão sem aulas. Outros cursos estariam com até dois meses sem aulas. A situação que nós estamos enfrentando hoje aqui na, na, na instituição é a falta de aula e o descaso é, geral da faculdade, por estar num total abandono a nós. É, a gente não tem resposta, tem o pessoal de, de enfermagem que está há dois meses e tem o pessoal de ciências contábeis também que está... É, Nessa faixa. Nós estamos há cerca de um mês sem aula e com nenhuma previsão de retorno, de, de quando que vai resolver essa situação, a gente não tem nenhuma satisfação, nenhuma resposta. Somente o curso de odontologia conta com aulas de vez em quando. Os alunos lembram que estão com os pagamentos em dia. Outros pagaram até mesmo antecipado, mas a instituição não está dando resposta. Alguns alunos, inclusive, já mudaram de faculdade e outros que também querem mudar, não conseguem pegar a documentação na faculdade, porque ela está fechada. Eu escutei relatos de gente que pagou até o semestre inteiro. Eu escutei relatos de gente que já pagou quase duas vezes e no, o povo só cobrando, só cobrando e ela aula não tem. E o boleto chega, vence, você não paga é multa. Eu não pago só sou para a UNE, mas o pessoal que paga continua pagando. São várias situações que se acumulam, além das dívidas trabalhistas com funcionários e professores que estariam sem receber os salários. Somando-se à falta de aulas, a informação é de que alguns professores estão deixando a instituição por falta de pagamento. Além disso, até mesmo os alunos que já terminaram os cursos não estão conseguindo ter acesso ao diploma. A gente deseja uma resposta da instituição. A retomada das aulas? Exatamente, a retomada e a resposta da instituição, porque a gente procura o, o diretor-geral, o diretor acadêmico, administrativo, e a gente não tem resposta alguma da volta às aulas. É, a única resposta que a gente tem são de alguns professores, que estão se desligando da faculdade, realmente, não são geral, mas estão se desligando da faculdade. Todos nós estamos aqui querendo essa resposta da instituição. A gente tenta contatar aí com o diretor, com as pessoas responsáveis pela instituição, e cada um vai jogando a bola para o outro, diz que não é responsável, diz que ele já saiu da instituição, não está ligado, e a gente não consegue, não tem ninguém para a gente ir atrás. Essa é a resposta. Nossa reportagem também entrou em contato com a direção da instituição, mas até agora não obteve resposta.